A verdade em relação aos leitos e às condições de UTI inclusive criando categorias que não existem para qualificar um leito de UTI que não é qualificado ou não é habilitado. Nós estamos compondo hoje uma ação com várias organizações, Sindicato dos Enfermeiros, a Ação Covid, com a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, compondo com o Coren, que é o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho de Saúde do Distrito Federal e outras organizações, como a Comissão de Direitos Humanos aqui da CLDF, para poder fazer as diligências nas unidades de saúde. O que nós estamos encontrando como ação Covid é a extrema precarização do nosso sistema de saúde. Não dá para o governador e nenhum dos seus secretários brincar com a vida da população do DF. Não dá para brincar com a vida dos profissionais de saúde. Nós não temos que votar nada nessa casa até a gente saber quantos leitos de UTI existem no Distrito Federal. Nós não sabemos, não temos transparência. Nós fizemos um requerimento de convocação do secretário e abafaram esse requerimento aqui. Porque não quiseram que ele falasse publicamente sobre as condições de saúde. Alguma coisa está sendo omitida sobre a situação do Distrito Federal? O quê? Nós temos leitos de UTIs suficientes para atender a população? Nós precisamos hoje paralisar as nossas atividades e convocar um emissário do governo para prestar os esclarecimentos sobre quantas UTIs existem nessa cidade. É essa informação que o Poder Legislativo precisa hoje, antes de continuar qualquer votação.